Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Shirley Guedes e é sempre muito bom ter vocês todos aqui. Eu peço também para que deixem o um like, que se inscrevam no canal e compartilhem se vocês puderem, isso vai me ajudar bastante. Vamos então conversar? Bora lá? Como você se sente na vida? Você já parou para pensar, ah, será que eu tenho alguma missão na vida? Será que eu tenho algum propósito nessa vida? Às vezes a gente fica tão confuso, né? Acontecem certas coisas que a gente não entende. E a gente vai vivendo a nossa vida no automático, a gente cresce, estuda, casa, tem filho, marido, separa, vai, trabalha. A vida será que é só isso mesmo? Ou será que a gente vem aqui nessa vida para não sei, alguma coisa a mais. Sei lá. O que, que... o universo espera da gente, a gente, além da gente ter que evoluir? O que, que a gente tem que aprender como ser humano? E de repente você fala, por que, que essa situação aconteceu na minha vida? O que, que eu estou aprendendo com isso? Por que, que isso aconteceu? Por que, que essa pessoa apareceu? Por que, que essa situação aconteceu? O que, que isso Vai melhorar a minha vida, eu como pessoa, eu como ser humano, como espírito encarnado. Por que, que a gente passa certas coisas e que às vezes a gente não consegue entender? A gente não consegue se desvencilhar, a gente não consegue entender o porquê disso. O que, que isso vai nos ajudar a alguma coisa? Coisa, a gente fica pensando, se é que isso está ajudando em alguma coisa. E é uma reflexão muito difícil, porque nem sempre a gente entende os sinais. Nem sempre a gente entende os desafios que são colocados na nossa vida. Nos testando para, primeiro, quem você realmente é? Qual é o seu amor próprio? Até onde você põe limites? Até onde você vai suportar a presença daquela pessoa na tua vida? Porque esse apego que tá de errado com você. Por que você se sujeita às vezes conviver com pessoas que pensam tão diferente de você, que te, te deixam no vácuo, no vazio, que não tem a mesma sintonia vibratória que a que não acreditam no que você acredita. Gente, os opostos não se atraem. O que atrai você e uma outra pessoa é a sintonia. É a sintonia. E sintonia é muito ampla sintonia do que você pensa, do que você gosta, do que você acredita da sua fé. E não tem assim, pessoas que pensam, ah, mas isso fica monótono. Não, não fica monótono, não fica chato, não fica mesmice. Porque se você tem sintonia com alguém, se a sua vibração vem junto com a vibração da outra pessoa, uma vibração boa, a sua vida só pode ser boa, só vai ser melhor. O que é errado... É você viver com uma pessoa que é a vibração completamente diferente da sua e você acha Ai, que um dia essa pessoa vai melhorar e um dia você vai isso, aquilo. E você se desgasta, você se acaba tentando melhorar o outro. Não! Pare e pense em você. Para as coisas melhorarem na sua vida, você tem que ter uma sintonia, uma reciprocidade com a outra pessoa. Pessoas afins vivem bem, vivem melhor, Conhecem um amor de verdade. Se está tendo coisa errada, se está tendo sofrimento, não é amor. É apego. E o apego machuca, o apego dói. O apego te deixa numa condição mental de, de prisão. Você se sente amarrada naquela situação. Vira um vício, um vício naquela imagem que você criou, que você idealizou e você não consegue aceitar. Você não consegue aceitar que aquela imagem é uma miragem, na verdade. Você criou aquilo para suprir alguma coisa dentro de você que não estava legal, sabe? Algum medo, alguma angústia, alguma sensação de rejeição que está muito lá para trás e que você não consegue entender. Então, você vai se sujeitando a conhecer pessoas, a situações que não vibram como você, que vão te machucar. E isso tem muito também a ver com espiritualidade. Porque a gente é energia, é vibração. E se você conhece uma pessoa que está numa energia e vibração inferior à tua, gente, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Então, nós precisamos, em certos momentos da vida, de ajuda. Que sozinho a gente não consegue enxergar. Então, eu, como eu vou muito assim pelo lado. Da espiritualidade, eu sempre vou procurar me apoiar nisso. Então, se você também tem a sua espiritualidade, não importa qual que seja a sua espiritualidade, no que você acredita, procure ajuda. Procure ajuda, primeiro espiritual. Às vezes muitas coisas estão ligadas aí. E também procure uma ajuda terapêutica, para você conhecer a você mesmo onde você está errando, ou às vezes nem é um erro, é uma condição, é um bloqueio que você traz há muito tempo de lá de trás, você nem sabe. E você vai repetindo, repetindo, repetindo aquelas situações e aí você se pega, Puxa, por que, que isso nunca dá certo? Por que, que meus relacionamentos não dão certo? Por que, que eu não arrumo o um emprego que eu quero? Porque é sempre tudo muito meia boca. Isso tem a ver com vibração, com energia e bloqueios. E às vezes é necessário você fazer sim uma terapia para você ir voltando, voltando, às vezes até desde criança, às vezes até desde a barriga da sua mãe. É como você começar a ler um livro, tudo de novo e desde o comecinho, para você entender melhor a história. Então, gente, qualquer tipo de apego que você tenha, mas você sabe que está te fazendo muito mal, para. Para e analisa se realmente você precisa disso para viver. E eu te garanto que não. Não se iludam com frases bonitas, com coisas assim que te... Sabe o que, que precisa? Já ouviu falar de arrancar o véu de maia? Pois é. É aquilo que te tampa os olhos e você não enxerga. A realidade. Porque você quer acreditar que você está sendo amada? Você quer acreditar que aquilo realmente é real? Não, gente. É melhor uma verdade, por mais dura que ela seja, do que uma mentira bem contada. Então pare e pense. Sempre, primeiro em você, segundo em você, terceiro em você. Sempre em você. Porque tudo à sua volta só vai dar certo se você estiver bem. Se você não estiver bem, como é que as coisas vão caminhar? Nada na sua vida vai dar certo se você não tiver legal, se você não tiver com a sua cabeça boa. Então, gente, sempre procurem se fortalecer em primeiro lugar. Ah, não é fácil, não. Não é, não. Eu já passei meus perrengues também, por isso que eu estou aqui falando. Mas sempre se apeguem a Deus, aos benfeitores espirituais naquilo que você acredita, mas sempre em Deus em Jesus, e toda essa gama espiritual que é imensa, que não tem amarras, que estão fora da caixinha, que não estão nos seus quadradinhos, nas suas coisinhas em regras, acreditem na espiritualidade como um bem maior. E também procurem uma ajuda terapêutica, para que os seus sonhos e as suas metas comecem a funcionar, comecem a dar certo, a partir da grande mudança que é de você com você mesmo. Deus, Amantíssimo Pai, que nesse momento o Seu amor possa atingir a todos os corações que sofrem. Que nesse instante se sentem desamparados, Necessitados de amor, de carinho, de compreensão. Que suas bênçãos jorrem sobre esses corações tão sofridos. Retirando toda energia negativa, toda mágoa, todo desconforto. Retirando com as suas mãos de luz, todo o infortúnio. E derramando bênçãos, bênçãos de paz de serenidade, de esperança por dias melhores, de amor, de aconchego e de carinho. Que cada coração, filhos do Teu amor, Deus Amantíssimo Pai, possa se sentir agora reconfortados, amparados e saciados na certeza da fé, a fé que faz caminhar, a fé que faz acreditar em dias melhores. Que o seu amor se estenda para cada um de nós, por hoje, por amanhã e por todo sempre. Graças a Deus, que assim seja, meu Pai, que assim seja.